Olá, meu irmão! Para quem não me conhece, eu sou Alistair Fagundes e seja muito bem-vinda a esse bate-papo intitulado o Existir Drag no Cyberespaço". A gente vai trazer uma reflexão sobre a existência da drag em outras plataformas, que seria a plataforma digital. Essa reflexão, ela parte de uma vivência minha pessoal, né? Eu, enquanto drag, prefiro partir dessa vivência pessoal porque eu acho que eu tenho muito mais arcabouço para falar sobre... É, o que eu vivencio, né? sobre as minhas experimentações e as minhas percepções sobre essa arte. Então, para que eu chegue nesse pensamento e nessa reflexão sobre a existência do eu, drag, e por que eu trago esse tema aqui para a gente conversar e para a gente refletir um pouco sobre. Porque foi a partir do ciberespaço que eu comecei a me experienciar enquanto drag queen, né, no início da minha carreira. Eu começo como drag queen, é, no meio acadêmico, né? Isso difere um pouco do, das drags que eu conheço. Para quem está vendo esse vídeo talvez não me conheça não saiba de onde eu estou falando, estou falando de Belém do Pará, na capital paraense, eu faço parte de um movimento que é o Movimento das Demônias. E essa minha descoberta enquanto drag, ela surgiu em 2016, quando eu comecei a pesquisar sobre o Noite Suja, né? Ainda na Faculdade de Jornalismo. E eu acho que essa aproximação com a arte drag, ela foi muito importante para minha vida, para minha vida acadêmica, para minha vida pessoal, eu acho, enquanto indivíduo, e acho que principalmente para minha vida artística. Foi o um momento em que eu me encontrei enquanto artista. Antes disso, minhas vivências, elas eram com o teatro, com a fotografia e com o audiovisual. E é no momento em que eu começo a me experimentar no audiovisual, dentro da faculdade, né, que eu começo a a pesquisar sobre Noite Suja com o intuito de construir um documentário intitulado Noite Suja. Eu me deparo com uma arte que eu acho que me tira do lugar é, em que eu estava acostumada a estar enquanto ator, enquanto fotógrafo, enquanto é, produtor audiovisual, digamos assim. E eu acho que esse momento, o momento acho que crucial de todo o processo, acho que pesquisar sobre drag foi muito importante, me aproximar do movimento drag da minha cidade foi muito importante mas eu acho que um momento assim muito marcante na minha vida enquanto drag foi o momento em que eu me vi pela primeira vez montado no espelho. Sabe? Eu acho que isso foi muito impactante para mim. Eu lembro muito bem, eu preparei toda a minha apresentação para a defesa do mestrado e toda vez que eu pensava sobre a minha defesa, eu me desestabilizava, eu ficava nervoso. Eu falava, caramba, é um momento muito importante para mim, é um momento que eu vou defender o que eu trago como verdade, né, porque eu acredito em tudo que eu pesquisei, eu acredito nesse trabalho, eu acredito nesse movimento, eu acredito é, nesse TCC, nesse documentário. E, e eu chamei o Cássio, que é a Ravena, que é uma drag que infelizmente hoje está offline, digamos assim, ela não se monta mais. E eu lembro que eu chamei a Ravena para me montar porque sempre quando eu pensava nesse momento eu ficava muito nervoso. Sendo que no dia que eu fui me montar, né, comecei a me arrumar para defender meu TCC, eu estava muito calmo, na verdade, a Ravena começou a me montar e eu fiquei pensando sobre todo esse processo. Né? Eu falei, caramba, o que está acontecendo comigo? Né? Eu entrei na faculdade de jornalismo e a minha grande dificuldade dentro da faculdade de jornalismo era justamente me entender como um profissional da área de comunicação. Porque em todos os momentos dentro da faculdade eu, eu me via como um artista que fazia jornalismo não como um profissional, os meus anseios nunca foi trabalhar numa redação. Eu acho que a vivência dentro da, da, da Faculdade de Jornalismo foi muito importante para mim, porque me amadureceu enquanto profissional, também para o lado artístico. Hoje em dia, principalmente com o que eu trabalho dentro do ciberespaço, né? eu fui me projetar para o Instagram e para o YouTube, e a vivência do jornalismo me deu essa questão da postura, da forma de falar, de olhar para a câmera, de entender esse, esses mecanismos e de como isso era importante para mim se eu quisesse alcançar é, pessoas nesse lugar, né, nesse lugar de virtualidade. Naquele momento foi um momento crucial e eu acho que é o um momento que me levou para o que hoje eu sou, né, tipo, é, acadêmico, pesquisador, do mestrado em arte. Eu estava exteriorizando, na verdade, algo que sempre foi reprimido dentro de mim, que era a minha familiaridade. Eu falei, caramba, que, que doido está acontecendo. E o mais doido ainda é porque durante toda a minha pesquisa, durante toda a minha escrita, eu tinha uma tendência de levar a drag para um lugar da construção de um personagem, porque era a minha vivência, enquanto artista, né? ter vivenciado o teatro. Eu tentava essa aproximação, a minha teorização, ela meio que tendência para esse lado, não que seja certo ou errado, eu acho que cada drag tem o seu processo, é um universo particular. Não cabe a mim dizer o que se é um personagem ou não é. Só que dentro da minha vivência enquanto drag, eu percebi que não era. Eu percebi naquele momento ali, eu falei, existe alguma coisa. Existe um Alistair que eu nunca, nunca vivenciei. E a drag me proporcionou isso, isso ficou na minha cabeça. Tanto é que quando acabou, eu defendi o TCC, eu senti um vazio muito grande porque eu não tinha mais a pesquisa, porque eu não tinha as filmagens, porque eu não tinha mais a produção, porque eu não estava buscando um conhecimento sobre a drag que, na verdade, falava sobre mim mesmo, porque eu já estava afetado por aquelas pessoas a quais eu me aproximei. Eu entrei num momento assim meio que depressivo, né? que a gente, acho que final de curso, a gente chega a um turbilhão, é muita coisa, a gente tem que, que finalizar as disciplinas, a gente tem que entregar... O TCC, a gente tem que entregar as filmagens já com a edição final. E eu vivia assim, eu não dormia, mas aquilo era muito bom para mim. E eu falei, caramba, não tenho mais nada disso. E agora, o que eu vou fazer, né? E é o um momento em que eu começo, graças a Deus, a viajar com o meu projeto. Fui para vários estados do, do país. E eu tinha um acordo, que era sempre quando eu fosse falar daquilo que para mim já era tão importante, eu ia fazer montado. Eu fiz. Me montei a primeira, me montei a segunda, me montei a terceira, a quarta, e assim foi. Dentro do meu acadêmico. E aí chegou um momento em que eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava entender o que eu estava vivenciando, o que era aquilo, sabe? Eu era drag, aquilo não era mais uma, uma simples homenagem ao um meu objeto de estudo, sabe? Aquilo era uma outra coisa, aquilo estava me movendo de uma outra maneira e estava me fazendo ter pensamentos que eu não tinha em relação à própria arte. Eu lembro que em Manaus eu fui apresentar o meu projeto dentro de uma faculdade evangélica e a minha orientadora não queria que eu fosse montado. Só que não existia essa possibilidade de eu não ir montado. Porque se alguém aceitou o meu projeto dentro de uma instituição, ela tem que entender o meu processo. Eu me montei, eu lembro que eu, de madrugada, era de manhã muito cedo, eu me montei, comecei a me maquiar. E durante todo o tempo que eu estava me maquiando, né, alterando essa, a minha autoimagem, Ficava pensando, eu falei, eu tenho que sair desse desse quarto aqui com certezas, né? Porque eu estou entrando num lugar, eu não estou no meu estado, estou entrando numa instituição evangélica, eu não sei o que pode acontecer comigo, eu posso ser hostilizado, eu não sei o que pode acontecer, então eu tenho, tenho que estar preparado. Dentro da minha cabeça tem que ter apenas certezas. O que eu faço é drag, eu nunca performei, eu nunca tive numa festa montado mas eu me sinto uma drag. Foi naquele momento que eu coloquei na minha cabeça. Eu sou uma drag, independente de qualquer coisa, independente do que alguém diga isso é uma drag, aquilo é uma drag. Eu me sentia dessa maneira e isso era importante para mim. E para minha surpresa, eu fui muito bem aceito naquele espaço, tenho lembranças muito boas. Eu fui premiado nesse dia, e isso acho que fez com que eu tivesse lembranças boas daquele lugar pelo acolhimento em si. Voltei para Belém com essas certezas e eu queria produzir, eu queria externar isso. Só que meu processo eu entendia que era diferente, porque eu vinha de uma contramão que era diferente. Eu comecei a usar o que eu gostava enquanto arte, junto com a minha drag, a favor da minha drag. Comecei a produzir vídeos no YouTube usando a minha máscara social, a minha persona, que é um conceito que eu acredito, que vem da psicologia analítica do Jung, né? que eu vejo a minha drag não como um personagem ou algo que difere de mim. Aqui continua sendo o Alistair, alterado em um espaço de extravagância. É um lugar que eu consigo alcançar só quando eu aciono essas modificações no meu próprio corpo. Eu comecei a vivenciar esse processo dentro do ciberespaço com uma forma de me posicionar e me autoafirmar. Porque as pessoas não tinham referência do Alistair. O Alistair existia dentro do meu acadêmico, mas para quem é drag, as drags normalmente não frequentam o meu acadêmico. Precisava existir em algum lugar. E o ciberespaço foi esse lugar em que eu me senti à vontade para me expressar. Essa aqui é a palavra, me senti à vontade. E é muito doido, porque a gente fala sobre alguém que utiliza a drag para se expressar né, performatizar através do ciberespaço. E se eu for parar para pensar, o Alistair de 2013, no início da minha faculdade, tinha aversão total às redes sociais. Eu não tinha Instagram, Facebook era, era cancelado, eu não tinha WhatsApp. O WhatsApp eu acho que eu em, em 2017 eu vim usar. Eu era uma pessoa totalmente... E quando eu comecei a me abrir para esse universo, e comecei a entender esse universo, muito por conta da drag, eu, comecei, eu vi que ele existia uma possibilidade de expressão né, desse Alistair que era mais introspectivo surgir, aparecer através desse outro eu, que era o Alistair drag. E aí por isso vem a construção de um eu que quando existe enquanto drag não divide um espaço. né. É, posso pegar como exemplo o meu Instagram, se vocês entrarem, entrarem no Instagram vocês vão ver o Alistair Filho, o Alistair Artista, o Alistair Drag. Eu entendi que aquela plataforma era uma forma de eu costurar e construir narrativas que falavam sobre o Alistair, que também era drag, que também era artista, que também era filho, que também era namorado, que também... Então, é um lugar em que eu vou construir essas narrativas, que às vezes é artísticas, que às vezes não tem um cunho artístico, que é só um registro cotidiano. E o YouTube ele veio muito mais para... Para dar voz a isso. Eu era muito mais limitado à questão fotográfica. Eu percebia que o YouTube era um lugar em que eu poderia me expor mais e falar sobre coisas que me afetavam e que eu nunca tive coragem de falar para as outras pessoas. É, durante todo o meu processo de produção de conteúdo para o YouTube, eu acho que o vídeo mais difícil de gravar foi o vídeo que eu falo sobre a separação dos meus pais. Porque... E eu nunca falava com isso para outras pessoas, porque isso era algo que me afetava muito. Muito, muito, muito, muito, muito. Porque muitas das coisas que eu sentia enquanto repressão e que a drag veio como um espaço de libertação, vinha desse momento, né? Desses traumas que eu trouxe devido à separação dos meus pais. E eu lembro que chegou o dia do, dia dos pais e... Era pauta, a gente precisava gravar esse vídeo. Eu falava, ah, eu não sei se eu estou preparado. Eu não sei se eu estou preparada, mas eu... Eu vi aquilo como uma possibilidade, um desafio de quebrar certas coisas e de, de largar, assim, sabe, de soltar certos pesos que eu trago comigo. A possibilidade de construção de vídeos para o YouTube, eu penso que é isso, é uma oportunidade de eu dialogar. É um conteúdo que está ali direcionado para as pessoas, mas eu sempre tenho um feedback nos comentários, com pessoas que não me conhecem e passam a me conhecer através dessas plataformas. Então, eu vejo que o ele foi muito importante para minha construção enquanto drag. Eu sentia um preconceito muito grande. Ah, mas é a drag de Instagram, sabe? Parece que eu só conseguia me limitar aquilo. E eu te confesso que, das primeiras vezes que eu via esse termo, que para mim soava como pejorativo, isso me fazia mal. Só que depois de um tempo eu percebi que não. Que, na verdade, que bom. Esse é o meu processo, na verdade. Eu não preciso ser igual a outra drag que dubla, que está nas festas. Que bom que ela tem esse processo, que ela vive em si, que ela é reconhecida por isso. Mas o meu processo é esse. E eu acho que no momento em que eu comecei a perceber o meu processo artístico enquanto drag, eu comecei a me sentir mais à vontade e certos pesos. E hoje, se alguém chega comigo e fala, ah, mas você é uma drag Instagram, digamos assim. Não, eu não sou uma drag de Instagram, eu sou uma drag do YouTube. Eu sou uma drag que vive o espaço, sabe? Para mim isso é muito importante, estar tá ocupando esses lugares porque isso me leva para além da minha territorialidade enquanto artista da Amazônia. Por que eu estou aqui? Né? O que me prende, na verdade, a esse processo? Porque eu quero estar aqui pesquisando? E aí me veio à cabeça aquele momento em que eu me vi pela primeira vez montado. E eu entendi que a minha imagem força era o espelho, que, na verdade, olhar para mim alterado no reflexo né, do espelho, acionava determinados questionamentos. E aí eu crio uma obra artística, que é uma exposição dentro do Mestrado em Arte, a partir dessa reflexão né do espelho. É um corpo performático que inicia com o drag e que me leva a um lugar que eu nem sei mas se é drag aquilo. Eu, eu começo a construir é, uma obra artística dentro de narrativas, começo a colocar objetos dentro disso, começo a brincar. Brincar não, que eu acho que não é uma brincadeira. O processo também é uma brincadeira, mas eu acho que é, é um... É um processo muito sério, né, porque a gente está produzindo conhecimento dentro da academia e isso também é muito importante. Eu, como drag, que inicia dentro do meu acadêmico, permanecer no meu acadêmico, porque é refletir sobre o processo que a gente vivencia, né. Não é só fazer a arte, mas é refletir sobre a arte que é produzida na minha cidade. Não preciso, sabe, eu, não, eu penso que não preciso tirar barba. Eu me senti tentado várias vezes por conta de outras pessoas falarem isso, né. Tipo, ah, tira a barba, eu acho que vai ficar mais feminino, mas será que eu quero ser feminino nesse ponto?